bruxos tudo belezinha seja muito bem vindo aqui a mais um super vídeo de perfect world do canal poção de mana vídeos aqui todos os dias no canal e aqui mais um super vídeo top em de pw então deixa o seu like aí abaixo em guia de classes atualizadíssimo galera do pw qual que tanca mais qual que é pra dg pvp qual que gasta menos tudo aqui tá bom Vale a pena conferir. Bom, sem mais demora, vamos direto ao ponto. Tá? Melhor tanque suporte. Sacerdote pessoal. Tá? Na minha humilde opinião, adoro a classe aí. Tá? Tanca bem. Não tanto quanto um bárbaro, um guerreiro, mas tanca. Tá? Maior skill diária do jogo. Tá? Isso é muito importante. É, classes mais econômicas. Classe mais econômica. Na minha experiência, é o Guerreiro, tá pessoal? Posso estar enganado nesse ponto, mas eu gastei quase nada com Guerreiro. O pode se virar muito bem com ele até certo nível, tá? Classe mais, digamos, semi-independente. É, Arcanos, pessoal, são a classe mais cara, tá, na minha opinião. Isso porque ele tem um baixo dano e tem que, é obrigado a compensar o dano de alguma forma, né? aprimorando ali a arma né uh, ponto negativo o dano baixo tem que fazer muito investimento tá mas tem ali uma ótima resistência tá na minha análise ele é um meio tanker entendeu então ele é muito bom mas esse porém que tem que investir daí é né? na arma tá talvez gaste um pouquinho mais né qual será que é a a melhor classe a fala aqui tá bom uma delas uma delas tá pessoal é a feiticeira tá pessoal a classe muito boa jogo muito com ela adora classe entendeu combinação correta de pets ela fica top demais entendeu tem defesa física e defesa mágica tá e ela chega a bater 7 a 13k de dano galera tá e aí um detalhe sobre o Tormentador, tá? meu forte não é, não conheço bem da classe, então não vou falar muito dele. Tá, pessoal? Uh, e esse Arqueira, hein? Como é que tá aí, aí a Arqueira? Compensa ou não? É uma classe linda, né? Se jogar, já fala aqui, tá bom? Vamos na ordem aqui. Bom, é, pra DG... Ah, Rodrigo! Não quero gastar 50 mil reais. Quero só DG e PVE. E aí? Cara, vai de Guerreiro e de Arcano, entendeu? Mais procuradas aí. mas é que mais procura, tá? Também o Arcano é um ótimo suporte defensivo, tá pessoal? Então, pra DG no momento aí, acho que até o Guerreiro tá mais procurado. Não, o Guerreiro era antigamente. Agora o mais requisitado... Tá sendo Arcano, tá pessoal? Mas ambas são muito boas aí. para DGs variadas, tá pessoal? Qual a sua opinião? Comente aí abaixo, hein? Qual que é melhor? Bom, é... Top Tankers. Primeiro, Bárbaro. Já fala aqui, tá? Qual é melhor classe. Segundo, Guerreiro. Terceiro, Paladino. Quarto ali, uma classe mágica Ou mercenário Aí fica meio Em dúvida, né Sobre qual que é melhor, tá Maior dano em área Do jogo É o mago, né pessoal, com certeza é o mago tá Tem um dano Muito monstro ali, o mago tá? Também tanca Um pouquinho, né Mas A minha experiência própria, né, que eu Aqui no canal eu sou conhecido aí por adorar mago, né? E não só mago como druida elementalista, quando há no jogo, né, espiritualista e tudo que é variação de classe mágica eu adoro, tá? Bom, mago tem é um dano em área muito bom, tá? Devastador e confira aí pessoal um outro vídeo do canal quanto custa ter um set G17 hein? mas a melhor talvez, depende da do set né G17 ali já compensa mais, entendeu? depende muito no geral tenha money, tenha dinheiro e você vai se dar bem pvp essa é a regra, entendeu? não tenha dinheiro e esqueça pvp esquece porque não vai rolar essa é bem a real, mas já fala aqui sobre isso aí. É, então, classes que upam bem sem cash, tá? É guerreiro e arcano, tá pessoal? Mas o arcano só se não for investir. Tá? Se não é caro. É pessoal, finalmente, concluindo aqui. Guerreiro, na minha análise, é a melhor classe. Segunda melhor a feiticeira. E terceira melhor o mago. Tá? minha experiência aí e análise né e também opiniões de fóruns aí pessoal fala mais entendeu é isso aí pessoal agora perdão e desculpe se você eu não concorda comigo né opinião opinião né pessoal as comenta sua opinião abaixo e, e como é que tá queira pessoal tá que tá boa olha o preconceito aí na a classe, infelizmente, para up é complicado, né? Pegar parte ali, entendeu? Por esse motivo, eu acho que não compensa muito, tá? Mas no PVP, ela tem um dano top demais, pessoal, tá? E aí pode compensar para aquele player apaixonado, né? Que joga sempre de arqueira em tudo que é game aí, entendeu? A classe tem essa... Característica aí, né? E a tem essa característica aí de atrair players que amam a classe. Então, só se gostar muito, entendeu? Bom, qual que é a sua opinião, hein? O abaixo vídeos aqui no canal todos os dias, tá? só fala que eu tomo pinga porque. tá? Atrás aqui. Mas é água, tá galera? É só água, tá? Eu vou esconder até aqui. Pra não falarem aqui é só água tá eu não bebo tá só refri demais aí eu fico tonto demais aí tá mas fora isso é... é na boa entendeu pessoal se inscreve no canal aí forte abraço qualquer dúvida aí se eu puder ajudar vocês só comentar aí tá bom forte abraço valeu